Vou falar pra vocês, é sério... É coincidência pura eu estar com essa camiseta Todo mundo estava na expectativa de ver o que a Nintendo estava preparando para o seu principal mascote Afinal, o Mario faz 35 anos esse mês Mais precisamente no dia 13 de setembro E não é que ela soltou hoje, no dia 3 de setembro, uma Direct E foi exatamente só sobre o Mario, os 35 anos desse personagem Mas o que será que a Nintendo vai trazer para comemorar o aniversário desse personagem tão icônico? Que é basicamente sinônimo de videogame e também a cara da empresa. É isso que a gente vai descobrir agora. Ma, ma, mas isso aí, você é, vai fazer que nem todo mundo? Vai fazer React? React você vai fazer? Ou você vai é, comentar as coisas que vai acontecendo conforme o vídeo vai passando? Vai co, co, como é que você vai fazer? Bom, meu canal é de coisa velha, né? Eu vou contar com referências. Tudo que a Nintendo Direct passou no dia de hoje. E como serão essas referências? Tudo que ela vai soltar no presente, eu vou pegar a referência do passado. Então, bora! A primeira coisa que a Nintendo mostrou nesse Direct, era que você poderia jogar esse game aqui, o clássico Mario de 1985, que foi lançado exatamente no dia 13 de setembro de 1985. Jogo velho desse? Mas, mas por que um jogo velho desse? Qual é a diferença? A principal diferença é que o Mario vai vir numa edição especial do Game Watch. Game Watch que foi o primeiro portátil da Nintendo. Esse aqui que tá na minha mão. E esse Game Watch vai ser um relógio também. Outro atrativo vai ser esse aqui ó. Mas esse aqui não é o Mario 2 que a gente conhece. O Mario 2 no ocidente que é uma modificação dos sprites do jogo Doki Doki Panic. E aqui no Japão é chamado de Mario USA. Esse Mario 2 aqui é o Lost Levels. E ele também vai estar tá nessa versão do Game Watch. E é claro, né? tinha que ter um joguinho do Game Watch. E vai ter, vai ter o Balls, exatamente esse jogo que está nas minhas mãos. Mas vai ter uma diferença. No lugar desse personagem aqui, vai ter o rosto do Mario. E esse Game Watch vai estar tá disponível no dia 13 de novembro. E ele vai ter uma tela de cristal líquido colorida. E vai ser uma edição limitada. O próximo anúncio da Nintendo foi o Mario 3D World. Esse jogo que até o momento era exclusivo de Nintendo Wii U. E tudo indica que vai ser online. Um jogo excepcional para jogar cooperativo. Mas também não vai ser só isso. Vai vir também uma expansão ou um outro jogo chamado Bowser Fury. E a data de lançamento está prevista para o dia 12 do 2 de 2021. Depois a Nintendo anunciou mais um game relacionado ao primeiro game do Mario. Esse aqui, ó. E acredite, é um Battle Royale. Pelo que parece, é você jogar uma fase do Mario com outras 35 pessoas. Utilizando estratégias e power-ups. Até sobrar apenas um. Esse jogo parece que só vai estar disponível para quem for membro do Nintendo Switch Online. Esse jogo foi batizado de Super Mario 35. Ou Super Mario 35. Em referência aos 35 anos do Mario. E também porque serão 35 pessoas jogando ao mesmo tempo. Esse game ainda é para esse ano, para o dia 1 de outubro. Agora, o próximo anúncio me deixou empolgado. Eu sempre gostei de carrinhos de controle remoto, mas nesse jeito, você controlar um carrinho de controle remoto com seu Switch, com uma câmera e utilizando realidade aumentada, isso é demais. Pelo que se viu, é um carrinho que é controlado pelo Switch. Nesse carrinho tem uma câmera e que você pode ver a interação com o Switch. E aí é parecido com Mario Kart, mas o Mario Kart na sua casa, na sua sala, com as imagens de onde você está. E parece que tem umas marcações, tipo uns checkpoints, em que você coloca em qualquer ponto da sua casa, formando assim uma pista. Esse game, pelo comercial, pode ser jogado em multiplayer. Só que a outra pessoa também precisa ter um carrinho desse de controle remoto. Pelo que eles mostraram, tem o modelo do Mario e o do Luigi. E é claro, eu adorei o do Luigi. Algo legal é que você pode usar todos os power-ups do Mario Kart. Aliás, o nome é Mario Kart Live Home Circuit. E ele também vai estar disponível em outubro, só que no dia 16. Outra interação que a Nintendo quis fazer com os fãs de Mario e comemorar os 35 anos, é que até março... Até o dia 31 de março de 2021, ela deixou no seu site algumas missões, e essas missões geram prêmios, mas eles disseram que são limitados. Então se você tem algum interesse nisso, vai lá no site da Nintendo e faz logo essas missões que tem lá. Só que eu também não sei se eles vão mandar para o Brasil, porque aqui tudo indica para o ocidente, o suporte é para o Canadá e para os Estados Unidos, mas... Tenta aí. Outro anúncio que é para setembro, no início de setembro, então quer dizer que é daqui a pouquinho, para o dia 8 de setembro, são duas novas skins para o jogo Mario Kart Tour de celular. Que é uma skin clássica do Mario Pixelado e outra do Donkey Kong Jr., o filho do Donkey Kong, que vai tentar salvar o pai, que é raptado pelo Jumpman ou pelo Mario. Também disseram que vão ter coisas extras em alguns jogos do Switch. Mas tem que ficar ligado em quais jogos vão ser, hein? Também anunciaram nesse vídeo vários produtos para o ocidente mas que eu vou te falar viu aqui para o japão não é nenhuma novidade banco imobiliário do mario por exemplo eu já tenho aquele boneco do mario eu já vi bem maiores até tem no meu instagram e tudo oficial da nintendo inclusive esse lego do mario é muito popular e muito fácil de encontrar nas lojas aqui no japão também falaram que está disponível na eShop da nintendo esse jogo aqui, o Mario All Stars, que ele saiu primeiro para Super Nintendo e depois para o Wii. Saiu até há 10 anos atrás, uma versão de aniversário dos 25 anos. E o último anúncio foi exatamente uma coletânea do Mario. Se aquela lá era o Mario All Star, fizeram Super Mario... 3D All-Star, com os jogos Super Mario 64, Mario Sunshine e Mario Galaxy. E é claro que esses jogos vêm com melhorias e também um extra, que é você ter acesso à trilha sonora original desses jogos. Esse game vai estar disponível para o Switch também agora, no dia 18 de setembro. Esse jogo não, né? Essa coletânea. E esses foram os assuntos da Direct em relação aos 35 anos do Mario. Mas eu quero saber de você. O que, que você achou dessas novidades? Te agradou? Não te agradou? Me fala aí nos comentários, eu tô muito curioso. Ah, e não se esquece, me segue lá no Twitter e no Instagram, arroba VitoriSui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então me segue lá, arroba VitoriSui, Instagram e Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Eu só fiz uma aparição hoje. Preconceito isso aí, hein?